Olá, eu sou Elton Mello e estou lançando o livro O Líder Cristão Eficaz. Este livro é fruto de minhas palestras, cursos, treinamentos e muitos outros textos que eu escrevi ao longo dos últimos 20 anos. Eu tenho certeza que este livro será um diferencial na sua vida e ele, embora tenha sido escrito para o público evangélico, ele também pode ser usado em todos os demais segmentos da sociedade. Porque os princípios que eu ensino aqui se aplicam até mesmo para as empresas. Este livro fala a respeito dos hábitos e atitudes que todo líder precisa ter, mas principalmente fala em como ele cuida do seu coração, do seu emocional, para que ele possa servir as pessoas a quem ele está dirigindo a sua palavra ou sua ação. Eu tenho certeza que este livro fará uma grande diferença na sua vida. Este livro está disponível em e-book na Amazon.com.br e você pode comprar ainda hoje por apenas R$ 13,97. É uma leitura recomendável e tem muitas perguntas interessantes que você irá responder. E ao respondê-las, você irá crescer como líder e ser uma pessoa cada dia melhor.